...essa parceria Academia Brasileira de Ciências e a e de... muito o prazer de estar discutindo esses assuntos com os sentimentos que dizem respeito aos temas que estão sendo planejados ...não, ...não, é, sim, ...é, do... é sim, pode pôr, Drato, é, desse um, por um, eu na Sim. rapidamente sobre o que já meu que É uma pasta ali. É que tá? Pode, tá lá. Onde, eu já tô dentro. Não, tá não. Dando então, não não é necessário é não sentimentos, nós fomos esperando muita coisa e acho que é falta E. Então, nós temos a estudar. até mais. Então, o negócio para a esse é um ponto fundamental. Ou seja, a ficha, não se -se. É um a a a a por isso, não, essa moça vai estar sessão. A Não temos. É. Não, não Não Não Não Segundo, é o máximo empresas industriais no Brasil. Com uma palavra industrial, não há padaria, né? Certo? Por menor que seis, são empresas. E aí, acho que o Crata vai falar aqui daqui a pouco, de quem usa a lei do 1.200. A meia que é o um alimento empresarial pela inovação, tem 1.200. Esse... Então, as premissões são aumentar a inovação na indústria, diminuindo o risco e custo. Diminui o risco com o Brasil. O Brasil do Brasil para fora para trabalhar com temáticas de inovação da indústria. Isso diminui o risco. E nós cofinanciamos o custo. Agilidade e flexibilidade, faltou dizer ali, burocracia quase zero os contínuos para as empresas, não nós não chamamos empresas. As empresas vão lidar diretamente com as unidades. Atender a demanda por inovação e atrair né? Sim. recursos para o próximo. Ah, quais são requisitos Revisitos para ser uma unidade e um para esse grupo que é no Cerescomers, na é universidade, nos centros de pesquisa e privados, enfim, educativo, são baixos. Então, tem que ter reconhecido a capacidade técnica focada na temática de emprego. Tem que ter infraestrutura física, física e pessoal, mas não financeiramente. Né? Eu também estou falando sobre o know-how. Né? sabe, normalmente, Histórico de desenvolvimento e pesquisa com empresas. É outra. Eu só não fui na época, quando vocês me perdiam, sou irmão FAPES. Nós temos um foco em pesquisa e desenvolvimento. Demonstração desse faturamento que vem uma parte de empresas, que é uma coisa que muitos grupos têm dificuldade de provar isso. Uma experiência de gestão profissional, outro ponto, muito difícil de a gente encontrar, sobretudo nas universidades. E uma grande capacidade de prospectar projetos com indústria. Isso é fundamental. Próximo. Então, nós fazemos chamada pública para unidades. Fazemos de modo geral uma por ano, às vezes mais que uma. E isso é muito concreto. A última, a última chamada, temos 85 candidaturas para selecionar 5 unidades. eles são 7. Então, é essa a faixa, para 14 para 15. Ah, então, são centros de pesquisa, né, de universidades e outros, né? E com aplicação de produtos aplicado à PID. Mas não aprovamos o projeto, nós aprovamos um plano de ação de seis anos. O nosso contrato de gestão com os dois ministérios, a Inglaterra e o órgão do Governo, que é uma organização social, direito privado, isso passa por consultores, como nós somos muito pequenininhos, nós somos apenas 22 pessoas. A gente tem um conjunto grande de construtores experientes. Então, gente de empresa, gente também da, da academia, mas com experiência de projetos de empresa. E uma vez a unidade selecionada, ela já é financiada já no começo. E depois nós monitoramos então, cada projeto com, com, com, que é executado, por projeto é próximo. Portanto, é isso. Uma vez selecionada a unidade, que é a unidade em Brapi, credenciada, que está uma intensa unidade, uma ordem de 10, 12, 15, a maioria tem entre 15 e 20 pesquisadores, cêneros, os seus estudantes, colaboradores, etc. Então, uma vez selecionada, ela discute direto para a empresa. Nós não nos é metemos nisso, porque o plano de assinamento da unidade, os seis anos, permite que ela negocie uma vez que ela foi credenciada. Vou dar um exemplo. A unidade apresenta cinco assim, projetos. Com a nossa experiência prévia, nós vamos desenvolver nos próximos seis anos 20 projetos, com 15 empresas. Nós vamos dizer isso no plano de ação. Isso vai montar 90 milhões. Um terço é nosso, não reembolsado. É e a unidade sabe que isso, quando a empresa chega e diz: qualquer que seja o nosso projeto, até os 90 milhões, nós já temos um terço, não reembolsado, é da final. Isso significa uma mudança enorme para a flexibilidade do sistema com a empresa, com a empresa, a qualquer momento, não precisa fazer chamada como o PMS faz, a FUNETO faz, não. A empresa está aí porque quer fazer o projeto e as unidades vão. Elabora o projeto, que eu juro também, não me entendo disso, discute propriedade intelectual com a experiência do grupo ou da sua instituição e da empresa, em termos mais amplos projeto que não foi a volta do desencontro da discussão da propriedade intelectual. A melhor maneira é tá? mas uma vez feito o um contrato, agora se assim, nós temos uma porta, passando as metas, qual é o, o cronograma, quais são os, as, as entregas previstas, e é isso que nós cobramos, Bom, mensalmente, vocês sei se termo, nós cobramos tanto quanto a a indústria acorda ou mais. Próximo. Então o que, que, que, que, que isso faz? Isso quer uma série de barreiras. A unidade participa da negociação direto com a empresa. Eu falei isso. A redução dos custos de risco, negociação direta de fluxo contínuos para as empresas, curtamento dos prazos de negociação. Quando o projeto de empresa na Finep, BDS pode demorar dois anos, nosso não demora mais que um mês, dois meses, a gente já está retomando. Ah, é o único recurso de origem pública, que ele é público, vem é dos dois ministérios, entra na embrafia e vira privado, nós somos privados, É o único que permite contratar gente, e nós estimulamos que contrate pessoas. projeto você precisa é de um especialista que você não tem, contrato, CLT, tem. É? A comunidade do Sim, Sul é, com é um recurso privado portanto, é aplicado no mercado, e o rendimento vai todo para o projeto. Nós, por exemplo, temos o nosso contrato de gestão, é aplicar 1 bilhão e seis anos, os dois ministérios. E nós não gostamos de estamos do governo, porque nós temos que ter esse fundo, porque os projetos não podem parar por falta de recursos. E o rendimento, desse, desse, o rendimento disso, nós gastamos apenas 20% para administrar a hidratividade. E se, depois de seis anos, não deu certo, fecha, porque o governo não tem nenhum, nenhum empregado, não tem nada. Próximo. Agilidade no repasse. Cada vez que a unidade aplicou 80% do nosso recurso, nós temos dez dias para liberar o próximo quatro, que Liberamos três, 4 dias. garantia da regra básica, pois ela não pode ser interrompida por falta de recurso. Isso para o Brasil, vocês sabem, tem uma enorme mudança promovemos inúmeros eventos com as grandes corporações de empresas para federações de indústria do Brasil afora. E com algumas delas temos a cura. E também a imersão, agora, por exemplo, está ocorrendo a imersão nos casamentos na região, que em projetos de inovação de comunidades, de comunidades, e também fazemos as empresas participantes. Acompanhar o que cada unidade faz ao fazer do começo, ou seja, E, como o nosso recurso é privado, não tem 866, não tem licitação, não tem nada disso, é outra, que é outra grande mobilidade. Próximo. E é isso assim, que, como se distribui o recurso? Se distribui assim, até um terço. Não é revisado, eu pensei usar isso. Tem um texto um da unidade, esse é que é financeiro, esse é salário, esse é o que é o que muda mais o é esse aqui, o que serve para você colocar esse é o que muda mais o que maturidade de projetos de pesquisa tecnológica. Ainda vale da morte. Esse dia, eu estou trabalhando em uma das universidades, porque nós trabalhamos ali onde morrem os projetos de pesquisa desenvolvimento E por que que morrem? Morrem porque o concorrente chegou primeiro, né? ou faltou dinheiro para o do Brasil, assim, ou perdendo a escolhação. Tá bom, perdoa. É você é conhecer. -se. se você microfone, já Não tem várias razões. já na pesquisa básica, o TRL e a luz. na hora da. Depois já na já é a Estamos crescendo assim. O azulzinho é valor e o verde é número. Como é isso vai tá, né? crescer? Bom, e como é que está distribuído isso na média? Então, o azul é a nossa parte, 33%. O amarelo aqui embaixo é a unidade, a ordem de 21%, a em empresa de 46% ao invés de 6%, 46%. Uma outra vantagem, esse 46% pode pegar emprestado no VNDES, na PINETA, nos bancos, um conjunto de bancos que já estão associados com Deus. Enfim, a juros baixos. Né? Uma enorme vantagem para as empresas. Né? Bom, esse quadro aqui resume isso, que eu acho que é interessante essa atenção. não sei se é A parte de cima são as unidades, eram três foram os três pilotos, em 2014, na época, o João era o presidente do da Pia. Nós sendo dois públicos e um privado. Os públicos eram é o PT, São Paulo, o NT no Rio e o Cimatec do, do Senai, na Bahia. Em 2013, 14 para 15, nós passamos a 13 unidades, são quatro institutos, públicos e quatro privados, já cinco universidades. 2016, 28 unidades, sendo 5 públicos, 7 privados, institutos, 9 universidades e 5 institutos federais, que é a PATINEC do nosso, nosso contrato. Passando para 34, e atualmente estamos com 42 unidades. Há é, ser é 44, mais duas já foram excluídas. Duas unidades tiveram que ser excluídas, mas não cumpriu o plano de ação. Isso também é uma consequência importante. A parte de baixo já é o mesmo, a empregabilidade disso. Em 2013, 2014, eram 10 empresas, 29 projetos, 10 milhões aplicados. Para encurtar aqui, vamos chegar aqui, olha, 238 empresas, 330 projetos, 51 terminados, 48 patentes, os 51 terminados e 516 milhões aplicados. Ou seja, saíram de 10 milhões para 516, saíram de 10 empresas para 240, saíram de 9 projetos para 330 projetos. Ou seja, aquela curva que vocês viram há pouco é uma resposta ao setor empresarial sobre a crise. Ou seja, crise, como dizem os chineses, é sinônimo de oportunidade. E é isso que está ocorrendo. Principalmente nos dois, três anos de mal crise que a gente tem na história da Portanto, o setor industrial está respondendo muito bem. Próximo. Agora é comigo, né? Quais são os setores? Eletroeletrônica eletrônico e informática. Aqui do lado de cá, o número de projetos. Isso aqui era é final de semestre. Portanto, o no nosso mundo já está mais alto que isso depois petróleo e gás, depois metalurgia, depois uh, setor aeronáutica, não estou na ordem ali, mas enfim, mecânica, química, né, parte da automotiva, uh, alguns equipamentos médicos, alimentos, e do lado lá é dinheiro, ou seja, os projetos da área de eletro -eletro informática que valor menor. E os da área de petróleo e gás. Então, um valor muito mais alto, um terço desses 516 milhões é na área petroli-gás. 170 milhões por 16 empresas, não mais petrolar só, né? Começando no petrolar. Pois bem, então, se você divide o número de valor pelo número de projetos, a média é 1,8 milhões por projeto. Então, me dá tem 10, 15 projetos. E e tem um projeto de 5 milhões, 10 milhões, 20, 40 milhões. E tem um proposta de 140 milhões sendo discutida nesse momento. O projeto está respondendo. Foi uma grande ausência aí do setor farmacêutico. Por isso que, eu, eu, um produto, que a primeira comprovou que querendo convocar-se no Calixto para fazer uma primeira sondagem para a gente atrair o setor farmacêutico. Já tem alguma resposta? Não, mas tudo. A palavra do Zabai nos falar um pouco sobre a unidade que tem lá no meio que Já temos, já começou a haver resposta do setor industrial e na área farmacêutica, que eu quero salutar. Mas aqui tem, aqui são um exemplos das empresas. Nós não mostramos os projetos se as empresas não autorizam. Mas as empresas, nós, que é um contrato horrível, que seja assim. Mas aqui tem uma coisa interessante que é esse conjunto aqui, ó. Na Artura, Boticário, Mianá e Teresita. Isso aqui, como vocês sabem, na área de cosméticos, projeto conjunto, é, inovação aberta, diminuir o custo, foi é muito barato. Foi desenvolvido o projeto quando terminado o projeto, o que, que é? É, é um ano de encapsulação dos princípios cosméticos. Simples pronto, isso. Cada um foi aplicar na sua, na sua, na sua, na sua empresa. Né? Mas vocês aí que, de novo, né, tem área de. É também né, tem alguma coisa, tem a FANE, tem outros, mas o grosso não, são empresas né, do o setor, isso outro né, grupo de empresas, continua ausente, bastante ausente aí do setor é, farmacêutico. Muito bem. E, enfim, mais outras parcerias, são, como eu disse hoje, né, mais de é 240 Bom, tem muitas parcerias. Essa primeira aqui, a primeira passaria foi com a FAPESP, ou seja, o projeto de São Paulo com o financiamento da FAPESP, No em Santa Catarina né, fizemos com a é e CEPRAE, CNPG, CAPES, é um, um complexo interessantíssimo, uma pequena empresa em startups. As bolsas são, CAPES, CNPG, é uma bolsa atraente, né, sobretudo post-doc, né, mas temos um banco de desenvolvimento do sul. O fã dos de minas gerais, com o BMBS, né? acabamos de assinar o CIES, e estão na fila para assinar conosco. O nosso Ministério da Saúde, o Ricardo está aqui, me deu uma notícia dele. uma promessa, ou uma discussão de 100 milhões do Ministério da Saúde, para fazer os projetos que o Ministério da Saúde assim que E que não é fácil de fazer, o eu tentou passar por isso, não passou. Fio Cruz, que passou, que passou, enfim, porque tem, tem, tem, tem empresa. E aí, aí, a coisa começa a se Estamos em discussão aqui para a informática, com o Cota 230, que substitui o Mota Alto, né, com o Ministério da... Está aí, o é, Medique está aí, o Minas Energia, Banco do Nordeste está prontinho para assinar a defesa, Outras fundações, conta PANTA, FAPERGIO, enfim, muitas parcerias. Bom, um conjunto de exemplos que eu vou passar muito claro, rápido para vocês eu para o Rio de Janeiro. Esse aqui é um financiamento dentário que foi criado um pela mãe, esse é um o que está próximo de Janeiro da farmacêutica, para, família, para um, esse financiamento dentário que já está sendo exportado para 40 países. Superino, que o é importante aí, que é nosso Obrigado, nosso o nosso. Manufatura quatro fogos de aula, artigos cosméticos, de Esse aqui é, é o Fred que o melhor projetos Antigo. da BG, da PUDESC. O sí. um, né? no, da nossa é a aí, o Céu a BG, o projeto continua, em frente. Então, basicamente era isso que eu não queria perder a oportunidade de falar para mostrar que há uma enorme oportunidade para o setor farmacêutico. Esses projetos conjuntos diminuem muito o custo do lado farmacêutico. Né? E, portanto, são né, um projetos pré-competitivos que atraem muito o setor. Mas foi essa a motivação pela qual a empatia e a academia estão fazendo esse, esse, esse trabalho de Atrair mais ainda, nos casos de hoje, a indústria farmacêutica. Muito obrigado. Então, era para apresentar o nosso prato: como é que a inovação do, do setor de tecnologia, agora, a comunicação e tecnologias, agora, comunicações e inovações para fazer uma, uma apresentação do um, um, Ministério estávamos é descansando está exatamente para, ter, é para maneira, casa que o seu laboratório aqui na universidade é uma unidade uma das nossas melhores unidades de é, para a área de, de ...pela introdução, eu quero inicialmente saudar a todos, quero cumprimentar o nosso querido professor Calista, João Batista Calista, que é o, o diretor e coordenador do Centro de Inovação e Ensaios Pré-trilho, parabéns, Calixto, por todo o esforço que você tem feito aí em prol da nossa ciência, em prol da nossa inovação. Eu sou o Calixto, vocês conhecem ele muito bem, mas quero é, dizer que na condição de ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, nós, a, a comunidade da Universidade Federal de Santa Catarina, temos um orgulho enorme de ter o professor Cabisto entre nós. É uma estrela de primeira grandeza, e estamos falando de uma boa ciência, estamos falando de inovação, e é claro é, que ciência e inovação se fazem com um conjunto de pessoas, mas nós precisamos de liderança. Estamos de referência. E o professor Calista é uma, uma liderança muito importante. Parabéns, Calista. Obrigado pela sua incansável determinação em fazer as coisas corretas. Quero saudar também o nosso querido professor Luiz Davidotti, presidente da Academia Brasileira de Ciência. Cumprimentar a Academia Brasileira de Ciência também pelo enorme esforço que ela tem feito em prol da inovação, de uma maneira mais, mais ampliada. Né? Talvez não seja uma das missões primeiras da academia, mas a academia enxergou é, que os cientistas, sobretudo os melhores cientistas brasileiros, têm um papel muito importante é, nesse atual contexto em que nós nos encontramos. Parabéns, parabéns professor Luiz David Orte. Quero saudar mais uma vez o nosso querido professor Jorge Guimarães, o professor Jorge Guimarães, agora à frente da Embrap, é, não sou original em dizer que talvez a Embrap seja a instituição mais importante que nós temos nesse momento para promover essa relação entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento industrial do desenvolvimento tecnológico e a inovação. Isso não é trivial, e a maneira como a Embrapa tem feito isso tem valorizado muito essa interação. Parabéns, professor Jorge. Cumprimento também o professor João Fernando Gomes de Oliveira, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, primeiro presidente e um dos criadores da Embrapa, Quero saudar todos aqueles que estão aqui. Quero fazer isso na figura do nosso querido professor Glaucio Zoriva, ex-presidente do, do CNPq uma figura muito ilustre, dentre outras tantas que temos aqui. E, por fim, quero fazer uma distinção na saudação, salva, saudando o professor Eliezer Barreiro, é, sobretudo por ser da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E estamos muito contentes pelo fato da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no último ranking do Times Higher Education, ter ficado em primeiro lugar. Parabéns, professor. O Rio de Janeiro precisa se apoiar nessas instituições que dão certo. Sem me alongar muito, divido com vocês esse, essa grande, esse grande esforço que o Ministério tem feito. Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que eu, eu não, não vejo dificuldade de nós absorvermos outros ministérios. Podemos absorver muitos outros ministérios, mas não gosto disso, de toda vez que a gente absorve o um ministério, a gente acrescenta alguma coisa no nome. Né? O Ministério de Ciência e Tecnologia. Quem faz uma boa ciência, quem faz uma boa tecnologia, inova naturalmente. E Isso de nós estarmos agregando palavras no Ministério, Acho que... que dificulta o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, tem seguido um rumo contínuo ao longo dos tempos, desde a sua criação em 1985, e agora talvez esse grande desafio nosso seja promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Reflito muito sobre isso, como é natural. Estou na condição de secretário nacional de desenvolvimento tecnológico e inovação. É o braço do Ministério que interage com o setor industrial. A grande preocupação da nossa secretaria é fazer essa relação entre a boa ciência que temos no Brasil e o desenvolvimento tecnológico. Atuamos em duas vertentes, atuamos na inovação de uma maneira ampliada, Tecnicamente, a inovação agrega a componente econômica. Se nós quisermos ser precisos, quando nós falamos em inovação, implicitamente, nós temos que considerar a componente econômica. Quer dizer, uma inovação, tecnicamente, não é uma boa ideia apenas. Estamos falando da inovação é, tecnológica. É claro que a inovação é muito ampla, né? a inovação social, a inovação política, que sempre está presente, que a gente avança, né? as inovações, né? que é o fato de você observar a realidade, perceber que ela pode ser melhorada e envidar os esforços que precisam ser enviados para que as coisas melhorem. Então, você inova e implementa. Essa é uma questão científica, diferença, implementar a inovação. Então, no contexto tecnológico no setor industrial a questão da implementação é, associa uma série de dificuldades associa a expectativa que a empresa tem, que aquela inovação vai ser bem-vinda associa de como você tendo é, pensado um novo produto como é que você desenvolve esse, esse produto, como é que você comercializa esse produto então a, a inovação Tecnicamente, ela abriga em si, no seu significado, esta preocupação econômica que leva a inovação e o seu benefício ao resultado final, né? seja ao consumidor, seja à produtividade da empresa, estamos falando em processo. Então, o Ministério, a nossa Secretaria, se preocupa muito com a questão da inovação a partir de instrumentos, programas, políticas, incentivos, regulação, a partir de ambientes de inovação, é muito importante que exista, se pensamos em inovação, a figura do empreendedor, e é difícil isso, o empreendedor é aquele sujeito que é confiante, é determinado e persegue aquele objetivo. O Sr. é um grande cientista, mas não basta ser um grande cientista para colocar de pé, um empreendimento como esse, um centro como esse. Certamente, ele usou parte das suas uh, qualidades como cientista, mas precisou de muitas outras qualidades, e uma das que ele precisou foi a teimosia, a determinação, a capacidade de vencer os obstáculos, e, e essa é uma característica do empreendedor. O empreendedor se forma. E é preciso que nós possamos nos preocupar com isso, é preciso que nós possamos nos preocupar com os ambientes de inovação para que o empreendedor se estimule e avance. Nós tivemos grandes empreendedores, nossa é, humanidade, de uma maneira geral, nós sempre tivemos, né, um bom exemplo do empreendedor é o Thomas Alva Edson, ele é um inventor, um bom inventor, inventou muita coisa, mas mais do que isso, ele inventava as coisas e depois que implementá-las então ele era teimoso, determinado um dos exemplos melhores que temos do Thomas Alva é a lâmpada incandescente né, que ele imaginou que poderia com o advento da eletricidade que tinha recém sido descoberta ele imaginou que poderia usar aquilo para iluminar Todos os corpos, em função da, da sua temperatura, emitem radiação eletromagnética. Todos eles. Nesse momento eu estou emitindo radiação eletromagnética como vocês estão emitindo. Nós não conseguimos enxergar essa radiação eletromagnética, porque o, o espectro de radiação eletromagnética que o nosso olho enxerga não contempla a radiação que é emitida por um corpo a 36 graus. Mas essa é uma característica humana. A cobra, se estivesse aqui, ela nos enxergaria. O olho dela enxerga a radiação que é emitida por um corpo a 36 graus. Por isso é que ela enxerga de noite. Não queira fugir de uma cobra à noite que ela vai estar te vendo como se vê uma pessoa de dia. Uma outra característica da cobra, se vocês me permitem, é que ela enxerga variação é, de radiações no campo dela Então se ela ficar parada olhando com a pessoa A pessoa vai indo e some Do campo dela Por isso é que ela é feia Para que as pessoas se assustem E saiam se deslocando Aí ela volta a enxergar a pessoa Tem um filme da National Geographic Que é muito interessante Que é uma quantidade enorme de sapinhos Nas margens de um lago Na África E eles sabem essa característica da cobra tem uma quantidade enorme de sapos parados E a cobra andando no meio deles Não enxerga Mas ela é tão assustadora, tão feia Que de repente um, um sapinho Pequenininho não aguenta E foge Nessa hora ela ia dar um bote e come ele. É um filme muito interessante Mas mostrando, eu cito isso do conhecimento Que tem que se ter Para fazer o desenvolvimento tecnológico então, Thomas Alva-Edson conhecia essa característica dos corpos e sabia que à medida que você aumenta a temperatura, a radiação que a gente emite se aproxima da radiação que a gente consegue enxergar. Então, basta que você tenha um corpo a uma temperatura muito alta para que você consiga enxergar esse corpo com, com, com os nossos olhos. Então, ele foi atrás de um filamento que, quando aquecido, quando aquecido, Chegava numa uma temperatura tão alta que iluminava, iluminava na referência nossa, né? é, Fazia-se a luz para que a gente enxergasse. Só que essa temperatura estava sendo muito alta, perto de 2 mil graus, e os filamentos queimavam. Então ele ficou tentando, e é por isso que eu dou esse exemplo longo, ele ficou tentando insistentemente, insistentemente procurar um filamento que conseguia aguentar essa temperatura. Aí descobriu o tungstênio e inventou a lâmpada incandescente. E ele falava o seguinte, coitado daquele que tentou só 300 vezes, mas não ia imaginar que só ia dar certo na 301 vezes. Então o empreendedor precisa ter, ser teimoso, obcecado, e ele virava noites, virava dias atrás desse tungstênio. Uma vez que ele inventou a lâmpada incandescente, que fez aquela luz maravilhosa, ele falou o seguinte, gente, eu consigo clarear, consigo iluminar as cidades. final do século XIX, início do século XX, Paris já era cidade de luz, já era iluminada, Rio de Janeiro já era maravilhoso, Buenos Aires já era maravilhoso, Nova York já era Nova York, Londres já era Londres. E esse homem chega ao prefeito de Nova York e fala o seguinte, tem uma nova maneira de iluminar a cidade. Imagina o desafio desse homem. Na coragem era iluminada à noite, tinha todos os candelabros. existiam as empresas que forneciam, que davam manutenção, existia uma massa de pessoas que eram empregadas, quando ia escurecer, cada um ia acendendo esses lampiões. Imagina o que ele ouviu do prefeito. Imagina uma pessoa chega hoje, o Jorge Dória, o prefeito de São e fala assim, ele, eu tenho uma nova maneira de iluminar São Paulo. Será que ele vai ter algum sucesso? Provavelmente não. Olha a dificuldade desse Thomas Alvaércio. Deu criar uma empresa, como ele tinha uma empresa de eletricidade, criou uma empresa de eletricidade em geral, o nome da empresa dele era essa, né? eletricidade em geral, General Electric. Tá aí até hoje. Então esse é o empreendedor, é aquele que percebe que o mundo Poderá ser diferente com aquela determinação Observa que nós não temos esse empreendedor em abundância E parte disso, eu acho que parte dessa dificuldade é nós que Somos professores Nós uh, não estimulamos esses empreendedores. Os nossos jovens estudantes, quando são muito criativos, nós aconselhamos eles a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, a se tornar um acadêmico de sucesso, porque, entendemos que quem gosta de ciência, quem gosta é, de criatividade, deve ir nessa direção. E um dos desafios nossos é poder enxergar que há vida virtuosa para quem gosta de ciência, para quem quer enxergar o mundo de uma maneira diferente, no ambiente empreendedor, no ambiente empresarial. Então, esse é um grande desafio nosso. E por que, que eu é, me refiro a, a isso, é, num momento como esse, com uma plateia tão seleta como essa aqui? Porque é, eu tenho tudo para acreditar que essa transformação está em curso não sei com que intensidade que nós vamos vê-la, isso demora um pouquinho. Como tudo no Brasil, as coisas, as coisas até as coisas óbvias, né, elas precisam ser estruturadas. Né? Observa como é que a gente lidou com a pesquisa científica do século XIX, como é que nós chegamos disso no século XX. Estamos a associar a pesquisa científica à educação. Né, trouxemos a pesquisa para as nossas universidades. Recentemente, né, houve uma transformação grande, fruto disso é o Sistema Nacional de pós graduação onde nós abrigamos a maior parte da nossa pesquisa. O que nós não fizemos ainda é trazer essa componente econômica, é trazer essa, essa percepção de que é inaceitável que o Brasil, tendo uma boa ciência, essa ciência não possa estar amplamente trazendo benefícios econômicos e sociais para nós. Isso é inaceitável. O Brasil, entre as dez economias do mundo, é um país tão pouco competitivo tecnologicamente. Inaceitável. Não gera riqueza com esse seu conhecimento. Inaceitável sobretudo porque somos criativos, sabemos como fazer isso. Naquelas áreas onde nós nos interessamos por fazer isso, nós somos muito bem-sucedidos. Petróleo e gás é uma delas, aviação civil é outra, agricultura talvez seja o nosso melhor exemplo, automação bancária e tantas outras. Só que nós precisamos fazer isso com uma cultura nacional, né? como a China tem feito como os países nórdicos e escandinavos têm feito, como a Coreia tem feito, né? como os Estados Unidos faz muito bem, Japão e assim por diante. É preciso, então, que possamos nos preocupar com isso. O professor Calixto é um bom exemplo disso. O professor Calixto é um grande cientista e que nunca deixou de se preocupar com essa questão da inovação. Da sua boa ciência, gerar recursos e chegar na sociedade, chegar no setor industrial. Então, esta preocupação é, que nós manifestamos aqui, que o professor Jorge caracterizou tão bem é, no início deste seminário, é uma das nossas principais preocupações. Sobretudo, neste momento, onde os nossos recursos públicos, que sempre ligaram a nossa ciência, estão se exalindo por outras necessidades nossas. Nós não estamos conseguindo aumentar é, o recurso público que é aportado é, para a pesquisa de desenvolvimento. Mesmo porque o percentual que investimos em pesquisa e de desenvolvimento pelo setor público não está muito distante daquilo que o setor público dos importantes países do mundo, que não são referências tecnológicas, aporta. O Brasil investe 0,72% em pesquisa e desenvolvimento. Setor público. A Coreia, que é um dos países que mais investe, 0,95. Então, se nós que 0,95 chega próximo do, do, do todo, olha é a margem que nós temos. Qual é a diferença entre a Coreia e o Brasil do ponto de investimento em pesquisa e desenvolvimento? É porque o um setor industrial, o um setor que alavanca a inovação, o desenvolvimento tecnológico, investe mais de 3 do no O nosso setor industrial. Investe menos que 0,5%. 0,5% incluindo as empresas públicas. Então, por que, que a ciência está tão distante da nossa indústria? Por que, que a ciência ela não está sendo usada pelo setor industrial para gerar recursos, para alavancar nosso desenvolvimento econômico e o nosso desenvolvimento social. Parte é, desse problema pode ser resolvido e pode ser solucionado por nós, cientistas, com boa vontade, expandindo as nossas as nossas missões, é, estimulando os nossos colaboradores a se preocupar com isso, então, colocar como meta ser parte da Embrapa, se grande parte dos nossos laboratórios tiverem a ambição de se tornar uma unidade Embrapa e para isso precisam conviver com essa questão da inovação, um grande benefício vai ser feito. Então, para discutir isso especificamente na área de fármacos e medicamentos, e falar também dos avanços regulatórios, vamos eh, convidar um grupo de pessoas aqui que lidam é. com isso tem feito um belo trabalho e aí eu eh, chamo o Vitor Odorsi diretor de inovação da FINEP obrigado Vitor pela presença chamo o João Pieroni chefe departamento do complexo industrial de Servi e de serviços de saúde do BNDES obrigado eh, João pela presença também a Camille Saquete Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e por fim o Vanderlei, o Varley é, Dias de Souza Gerente Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa Obrigado Varley Cada um por favor é, sentem-se e cada um é, vai fazer uma breve discussão sobre como as suas instituições estão tratando essa questão no contexto desse tom que foi dado Bom, também senhor. pelo nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências e também pelo professor Jorge Guimarães. Podemos seguir essa ordem né? e podemos começar com o Vitor da FINEC. Por favor, Vitor. Ah, tem a dele é do João. A ah, lembro Ah, não avisou? Não, A Bom dia. Baixou a do João e não baixou a A minha tá em apresentações. Deu, próximo. Siempre. É a primeira, eu acho. Uh, cumprimentando a mesa, que está comigo. Uh, eu vou iniciar a apresentação fazendo algumas uh, provocações em relação à a, a questão fundamental uh, do, da nossa discussão. Que é a dificuldade que a gente tem de fazer interação universidade de empresa e uh, a questão fundamental na minha opinião é que hoje a maior parte dos pesquisadores no Brasil estão ou no governo ou no ensino superior tem muito pouca gente na empresa diferente de outros lugares onde isso ocorre de forma mais intensa. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental, inclusive para a gente definir uma estratégia. Ou seja, se a academia não tomar a iniciativa de procurar a empresa né, e fazer essas interrupções, fica difícil. Por isso que o Embraer está tão certo né, no seu início de processo. Um, isso aqui mostra muito bem a história da cooperação. Quer dizer, no Brasil, a cooperação se dá em 6% das coisas, enquanto na Suécia, você tem um gráfico, uma incidência dessas. Né? Exatamente em função dessa relação. Independente disso, a gente pode observar que a cooperação tem aumentado, tem crescido. Né? em cima a gente tem uh, em relação à fintech né? o, o, o percentual das cooperações e isso uh, em termos de, de valor despendido então há um crescimento efetivo da cooperação há essa preocupação em se fazer isso obviamente uh, a dificuldade de cooperação coloca o Brasil né, a 49ª posição do Índice Global de Inovação, que é uma coisa extremamente preocupante, né? uma vez que uh, uh, em 2011 ocupamos a 47ª posição. Então, uh, uh, estamos começando a fazer o processo, mas tem muito caminho pela frente. sobre o ponto de vista uh, da FINEP, propriamente dito, e o que, que ela tem feito nesse processo, né? uh, uh, a gente tem um dado histórico dos uh, recursos desembolsados né, por instrumentos, e a gente está tá, tá vendo que uh, uh, a principal fonte de interação que a FINEP trabalha, que seria a subvenção econômica, está decrescendo subterrântico né, substancialmente, uh, no processo, e isso cria um monte de dificuldades. Entretanto, eu acho que a gente tem um sistema extremamente uh, saudável e que pode ser importante. É, a gente tem hoje uma infraestrutura de pesquisa né, de 4.870, em uh, incerteza universidades, tem 48 mil empresas, tem 200 mil pesquisadores, tem instituições de apoio uh, razoavelmente uh, capacitadas né, e, e experientes. A FINEP, neste ano, está completando 50 anos, né, as outras todas são uh, bem mais idosas do que a gente, digamos assim mas é fundamental, e eu acho que, que a gente tenha uma estabilidade de recursos para poder fazer planejamento de longo prazo. Uh, esse gráfico, certamente o, o, o secretário Prata uh, tem um número mais atualizado, mas um dos grandes problemas da gente é isso. Uh, nós temos uh, um percentual uh, uh, significativo de recursos públicos investidos no processo de inovação, entretanto eles não têm sido suficientes para alavancar os recursos privados uh, né, uh, nesse objetivo. Então a interação, além de, de, de, de ter né, essa, essa perspectiva de uh, uh, poder né, ofertar, ou transformar economicamente né, o conhecimento para ser ofertado à sociedade, né, ele tem essa, essa, essa tarefa de alavancar recursos privados no processo. A gente vê países desenvolvidos como Estados Unidos, Coreia e Japão, né, e a própria Alemanha, o investimento privado é muito maior do que o investimento público. E aqui é exatamente o contrário. Isso aqui é um dado de 2015, eu acho que os dados trazidos para o secretário para estão mais atualizados, mas não é muito diferente disso. Bom, uh, o, o Jorge Guimarães estava falando uh, do Vale da Morte. Né? Uh, a FINEC, ela atua, ela tem essa característica de atuar em todas as fases de desenvolvimento uh, de um projeto, desde a pesquisa básica até o financiamento da empresa, a colocação do produto no mercado. Entretanto, tinha uma, uma zona né, que era uh, uh, a essa, essa, essa fase né, de... de, de, de, de o colocar produtos, né? desenvolver os produtos e colocar isso no mercado que, era, que é muito complicado. Né? E Tradicionalmente, se já, já se falou de Vale da Morte e tal, e que a própria VINEP, embora atuasse de uma forma geral, essas empresas precisariam de um push maior para investimento. Pensando nisso, né? pensando no Vale da Morte, a Finep lançou uh, a chamada de Startup de start e, e, e, e destinou para isso cerca de 400 milhões, soltou o primeiro edital de 50 milhões agora esse ano, né, numa primeira fase uh, para atender 25 empresas e teve uma demanda de 503 empresas. Então, o, o Startup é um aporte de até um milhão né, para a empresa Uh, uh, com opção de, uh, de, de um contrato de compra. Então, uh, na verdade, isso dá uma dinamicidade muito grande, né? e aí é, é um, um, um, para investimento. As empresas que podem participar têm receita a bruta de até 3,6, né? tem lá uma tecnologia inovadora, né? e as primeiras vezes estão iminentes, ela né? está em fase de protótipo, acho que é. E esse edital tem parceria muito grande com os anjos, né, que são investidores individuais uh, que garantem duas coisas para a gente fundamental. Primeiro, né, a, a experiência acumulada né, de, do, dos anjos em diversos investimentos né, e fazem com que a FINEC não dispende tanto, tanto, tanto esforço no acompanhamento uma vez que os anjos têm uh, essa responsabilidade por quê porque uh, as empresas que participam do digital associadas ao anjo elas têm um diferencial na pontuação então elas te te tendem a ser contempladas primeiramente né? e uh, depois a saída do anjo do anjo ele investimento dele retorna de forma superior, portanto, ele tem interesse em participar desse processo. Nós tivemos 503 empresas inscritas nessa primeira fase, vamos selecionar 125, e agora, no final do ano, deve ter um outro digital de mais 25. E o que chamou a atenção? Obviamente, eu botei biotecnologia porque a gente está Dentro de um ambiente onde a questão uh, do fármaco né, é muito importante, a tecnologia química, três uh, projetos, mas o, o, o que me chamou a atenção nesse edital era uma coisa que o, o secretário Prata estava falando aqui: uh, nós tivemos 84 propostas na área de educação. Então, realmente, isso é uma é uma, é uma surpresa. Eu, eu me lembrei, porque uh, eu, há muitos anos atrás, fui um dos, dos médicos uh, precursores na discussão e na, na informação da AIDS no Brasil. Né? E uma das coisas que nos espantou, nos espantou muito, uh, nós que trabalhávamos nessa área, era o fato de a gente ter, na sociedade brasileira, um número significativo de bissexuais, que era uma coisa que estava escondida. Né? E, e a AIDS desvendou esse processo. Né? E aqui, né, eu, eu, no meu caso, foi uma surpresa né? esse número de projetos né, de startups atuando na área educacional. então uh, Alguma coisa está acontecendo. Nós temos que olhar isso direitinho. Uh, é óbvio, está uh, tendo, hoje os recursos não reembolsados né, estão uh, bastante uh, esgotados. Então, na tentativa né, de ter apoio a essa cooperação. Uh, universidade de empresas, instituições de ciência tecnologia e tecnologia empresas, a FINEP está lançando o FINEP Conecta, né, cujos objetivos é elevar conhecimento gerado nas instituições e universidades para as empresas, promover um maior alinhamento dos objetivos da Ciência Nacional de Demandas Empresariais e elevar os despesas de P&D e incentivar projetos de maior risco tecnológico. Ou seja, a gente está uh, estimulando essa interação através desse mecanismo, que é um empréstimo, onde a empresa tem acesso a condições uh, vantajosas em relação aos demais empréstimos uh, que tem. Então, as condições, a gente está disponibilizou 500 milhões para essa linha, um valor mínimo no projeto é de 5 milhões e aí tem uma, uma faixa, né, Tipo uh, de, de, de condições favoráveis, quando a cooperação é de 15% ou mais uh, por cento do valor total do projeto, a gente financia até 100% uh, do projeto. Quando essa cooperação uh, passa de 25%, a gente financia 100% do projeto, com carência de até 6 anos, pagamento até 16%, e uma taxa de juros de 3JRP mais um e meio e quando isso for superior a 50 as condições são aquelas a diferença entra na taxa que é o até JTP puro uh, isso é, é um instrumento que a gente embora o Jorge não tenha falado a gente a Finep e a Embraer estão uh, construindo a sua parceria, né uh, Está tá lá com os advogados, sempre, os advogados sempre atrapalham, né, Jorge? Essas coisas não tem fato, fa são assim mesmo, mas uh, a gente espera assinar em breve. E esse é um instrumento que a gente pode usar na parceria, porque, uh, uh, pelo que o Jorge mostrou aqui, as empresas estão entrando com 50% ou mais nesse processo de cooperação. É, 46, mas de 46 para 50% é um pulinho. <risos> uh, quais são as despesas aceitas para uh, o Conecta? Né? Pesquisa, desenvolvimento e processamento de produto, pesquisa e desenvolvimento, uh, consultoria e assessoria técnica e científica, ensaios e testes, análise de materiais, análise de propriedades físicas e químicas, elaboração e teste de protótipos, serviços ambientais, calibração, exames laboratoriais, metrologia e contratação pela empresa proponente, de pesquisadores com nível de doutorado. Tudo isso é entendido como a relação uh, uh, de interação entre a ICT e a empresa. Então, quando a gente olha o, o componente do destinado a essas coisas, a gente... Então, é, essas são as condições... Uhum. Gerais que a FINEP opera. Né? E uh, três coisas, rapidamente, uma vez que o meu tempo está esgotando, que a gente está fazendo. Uma transformação da FINEP em instituição financeira. A FINEP tem hoje um ativo de 12,5 bilhões. Né? Ela empresta recursos, ela é de fato uma instituição financeira, mas ela não é acompanhada pelo Banco Central do Brasil. E é isso que a gente está. Uh, tentando ser isso gera algum, alguns fatores positivos como captar recursos no exterior, coisa que o banco está fazendo agora Aí, se, uh, uh, hoje o nosso principal, a nossa principal fonte de captação é o empréstimo da FNDCT né? então a gente está com uma proposta de trocar a TJP para TR porque isso reduz em muito o custo do, do recurso para a empresa tomadora e uh, a, a última coisa, uh, inclusive, há duas semanas atrás teve uma reunião na FINEP, a ABC esteve presente, e, que é a transformação da financeira financeiro para a gente ter, no mínimo, uma perenidade e fazer um planejamento de longo prazo, porque hoje ela, ele é uma rubrica contábil, todo ano entra, entra exercício fino, e a gente está financiando um projeto de 3, 4, 5 anos, é muito difícil a gente fazer um, um planejamento. Bom, uh... essas, esses são os desafios da Finep, né? que, que é, que, que é, que é, que é geral, é que eu já falei, e eu acho que a gente uh, tem que, que discutir basicamente são essas coisas uh, que podem destravar a... Uh, uh, a interação entre universidades, empresas, CTs e empresas, que é o fomento de inovações, de interesse comum, modernização tecnológica e fabricação de produtos inovadores, internacionalização de empresas e centros de pesquisa, desenvolvimento de atividades de orientação internacional e fomento a implementação de atividades de PDI colaborativas através de incubadoras, aceleradoras, essas coisas. Então, sem mais dúvidas. João chefe do departamento do Complexo Industrial e Serviço de Saúde, BNDES. Bom, bom dia a todos. Queria agradecer... Primeiramente, o convite da BC, do professor Calisto, é dizer a minha satisfação de estar aqui no centro pronto. do o professor Calisto, vou estar aqui, aqui. E Acho que umas três vezes antes, né, Calisto? Mas e... não trouxe dinheiro. Pois é, não trouxe o dinheiro para cá. Não trouxe o dinheiro para cá. Levamos um pouco lá pro Ceará, o professor Domingo, que é outro exemplo, junto com o professor Calisto, de acadêmico, que foram além do seu papel. E, mas explicar cabe agora a todos nós aqui colocar o principal desafio, né, Carice? Que é ter a sustentabilidade e rodar com credibilidade, com as certificações necessárias. Ah, bom, a minha apresentação, ela está mais voltada para o apoio à saúde e à indústria farmacêutica, com essa discussão mais específica de indústria farmacêutica. Ah, eu vou tentar... Percorrer isso bem rapidamente, o que a gente fez, onde a gente está, quais as oportunidades que o BNDES enxerga para a indústria farmacêutica brasileira e responder um pouco da provocação do João de como avançar né? e discutir os problemas também que a gente ainda precisa impulsionar no apoio a essa tecnologia no Brasil. Bom, primeiro é um, um slide que a gente eu sempre gosta de começar por ele, pra, porque o papel do BNDES, nós nos enxergamos muito além do financiamento apenas. Então, o BNDES procura ter uma visão estratégica os seus diferentes em que atua, procura fazer articulações, criar, discutir modelagens de mercados e aí sim apoiar investimentos de risco de interesse público que gera desenvolvimento. Então, é mais do que apenas... É, corroborar e fazer uma avaliação de projetos. Ah, o que, que a gente fez ao longo, em, em particular na indústria farmacêutica, a gente tem um, um departamento dedicado à, à indústria que opera com operações de indústria farmacêutica e discute há mais de 12 anos no banco. Isso nos permitiu algum tempo ter uma visão mais consolidada, é, mais um pouco mais apurada dos desafios da indústria e esse é, algumas pessoas já devem ter, até conhecer essa, essa, essa figura, mas a gente enxerga de uma forma bastante simplificada qual o caminho que a indústria farmacêutica brasileira vem percorrendo desde a última década, com um desafio primeiro dos genéricos, com a sugestão da Anvisa, com a regulação de boas práticas de fabricação e com todos, e com todos os standards necessários um passo seguinte em direção à inovação incremental, que é o atual estágio da indústria farmacêutica brasileira, e um, uma mudança aí de, de trajetória tecnológica em busca da biotecnologia, e aí o um desafio de, de fato, pensar em inovação, agora com o maiúsculo de novas moléculas, novos biológicos, essa, essa trajetória de aprendizado e que a gente enxerga na indústria, que a gente observa os projetos que o e que eu vou falar um pouquinho mais à frente. É, o que a gente fez nesse período? O BNDESC é, era estruturado por meio de programas, até o ano passado. O nosso principal programa era o Profarma. Ah, o Profarma iniciou em 2004. E ele, e ele foi seguindo esses desafios que a indústria farmacêutica brasileira percorria ah, numa primeira etapa ah, apoiando principalmente investimentos em capacidade produtiva, aqui ainda ênfase em capacidade produtiva, isso refletia nos desembolsos do banco, nos projetos aprovados, nos desembolsos. Uma segunda etapa voltada mais para a inovação incremental e uma terceira, que ainda hoje perdura, do apoio forte e maciço à implantação de novas plantas produtivas de biotecnologia e de apoio também ao desenvolvimento desse tipo de produto. Então, a gente entende que o o banco foi, de alguma forma, adaptando os seus instrumentos, pelo menos de financiamento, em particular, para os desafios da música. Isso é o que nós fizemos, né? Mas onde nós estamos? Ah, desde o ano passado, o banco fez uma reorganização bastante, terra é, grande, na sua estrutura, e, e juntou, unificou as áreas de apoio à saúde do banco dentro do departamento do banco, hoje eu sou responsável. Uh, o que, que isso significa? Significa apoiar tanto a parte de indústria farmacêutica, de equipamentos médicos, etc., mas também a parte, as áreas de serviços de saúde, que são extremamente relevantes e que nos permite agora uh, ter um olhar mais sistêmico de saúde, ter um olhar do que se, comumente a gente chama de complexo econômico-industrial da saúde, de fato, dentro das ações do DOM. Obviamente, isso gera uma complexidade também muito grande, em termos de operações. Aqui é só um retrato do que é a nossa carteira atual de projetos hoje, já contratados, né? Isso já é, nosso, é a nossa carteira que a gente tem em andamento uh, Que vão, de, basicamente, dividido entre o apoio aos hospitais, serviços de saúde públicos e privados e a indústria de saúde. E, só, só para ter uma ideia, aqui, nesse, nesse bojo aqui a gente tem tanto apoio aos hospitais privados, aos hospitais públicos, a PPPs, estruturando estados, estados e municípios com, com entes privados, ah, do lado da indústria, o apoio à indústria farmacêutica, o à inovação, o apoio por meio de recursos não reembolsável, por meio do FUNTEC. Então, aqui a gente está num um conjunto grande de instrumentos e de clientes com lógicas distintas. Mas, de ressalto, foi um ponto positivo é para a nossa, nossa atuação. É. E, ao contrário do que o Banco esse vai, vai ser o único slide que eu vou falar de política operacional aqui, ah, o BNDES passou a se organizar de uma forma um, um, não, não colocando programas, mas sim esse quadro qualificadores dos seus investimentos. Então, quanto... São duas linhas aqui, grosso modo, né? incentivada e padrão. E o que varia aqui dentro são os qualificadores que habilitam a utilização de PJRP em um nível maior ou menor. Então, o apoio à inovação, o apoio à indústria de saúde, ela obviamente, continua com prioridade no né? banco. E isso está refletido aqui nessa, na, na montagem dos, dos qualificadores. Bom, quais as oportunidades? Né? Quais as oportunidades? Voltando aqui nesse, nesse nosso, nosso, nosso quadro, a gente hoje tenta focar exatamente no, no quadrante seguinte de, de, novos, de novas moléculas sintéticas, de novos biológicos e, e biosimilares. Né? E o que, que a gente enxerga de oportunidade aqui nesse sentido? Ah, falando especificamente da indústria farmacêutica, hoje a gente já observa isso, não é tão de hoje, né? já há alguns anos, a competição baseada exclusivamente em genéricos, que é o chefe ainda da indústria farmacêutica de capital nacional, ela, ela vem sofrendo dificuldades, dificuldades ainda no, no varejo por redução de margem mais concorrência, que é natural de um mercado que é baseado principalmente em custo em, em liderança de custos. De então, você tem várias pressões aqui que estão induzindo a indústria farmacêutica até a fazer outros movimentos. Fortalecimento do varejo, o varejo pressiona a margem da, da própria indústria. Você tem a entrada de fabricantes multinacionais no Brasil bastante expressiva. Você tem a concorrência mais clara entre genéricos e similares. E você tem o fim daquelas grandes moléculas blockbusters do passado, que quando viravam genéricos, garantiam uma... Uma, uma receita bastante expressiva para as empresas, isso também não, não se vislumbra no, no, no futuro próximo. Então, o que, que a gente vê? A saída está por onde? Né? A gente brinca que são as saídas por cima. As saídas por cima que o, o BNDES vem trabalhando, vem tentando identificar em conjunto a indústria, em conjunto com os diferentes atores do governo para para cada uma dessas caixinhas aqui, a gente poder ter políticas públicas mais claras. Ah, eu vou entrar rapidamente nelas, vou falar bem, bastante breve, então. Bom, a primeira, a primeira delas é a própria inovação incremental, que as empresas já vêm fazendo. É, eu diria que é um projeto em que o banco analisava, em 2004 2005, de uma das, uma das empresas, grandes empresas brasileiras. Contemplava 80% de desenvolvimento de medicamentos de genéricos, em 2004 2005. Hoje, se eu olhar essa mesma empresa, 60% do, do portfólio dela para frente é de inovação. Assim.